menina que trajava azul e olhou pra mim Não sei se pra marcar minha sina Ser de tudo inverso, um bem ou ruína Me aproximei, já não estava em mim Prozei, sorri, me aproxeguei Foi tão belo e tão forte o Que senti que até então não sei dizer Se foi real ou se sonhei Mil vezes já me perguntei Porém não me respondi se tudo que estava ali era um monumento ou simplesmente mulher, e instrumento. Mulher, monumento é bela, esgueira, de toda faceira, parece esculpida, nada tá ruim. Mulher, instrumento é sem sentimento, se perde no tempo, é interesseira, de aparência formal, bem normal, mas não é verdadeira. No sentido, mulher, estrito senso. Não é amiga nem companheira, muito menos medianeira Portanto não é massa, maredeira, madeireira Nem mansa como o cume da palmeira Nunca fará lembrar chuchulada de cachoeira E jamais chegará à flor de laranjeira São outros segmentos da mulher em instrumento Ela é gélida, ela é fria, que de tanto arrepia Para ela tanto faz, se é paz ou luz que irradia Candura e rara beleza, se é noite ou se é dia Pois já nasceu desalmada, totalmente vazia Aí começa o livro